Como que é seu nome? Oi. É o Joel. Ô oh, Joel. Ah, eu te conheço, seu porcaria. Sou Ronaldo. Eu sou Ronaldo. Eu lembrei. O oh, oh, Joel, eu sei que tá cuidando desses passarinhos aqui. Não, não, essas palmas aí esse é o milton que cuida delas. Mas você tá ah, colocando água ali naquela água? Não, a água é que sobra do, do quintal aí eu molho as plantas ali. Rapaz, quanto tempo, hein, Joel? Então, faz tempo mesmo. O senhor Gabão? Eu estou bem. Ô, Joel, vamos guardar, guardar um pouco de história. A gente conhece já há 36 anos ou mais, né? Mais, né? anos mais. mais, uns 36, Tem... 40 anos, mais ou menos. é Ô, Joana, eu passei por acidente de carro, fiquei na cadeira de rodas, estou então, hoje disso. aqui, você lembra, né? Lembro. Você trabalhava mais ali na rodoviária? Isso. Eu, com o seu cunhado, né? Eu, com o Ronaldo, com o, Vanderlei. o Ronaldo. E hoje você está trabalhando com... Eu trabalho com roda, rodas, que namoro e Rodas. É, O senhor já teve lá esse tempo atrás Tive. é você que é o, o responsável ali, é, o dono? É, é nós Rapaz, eu fui lá para tirar uma história e não sabia que era o Joel, viu? E hoje aconteceu de pegar eu aqui em casa Puxa, rapaz, que coisa boa <risos> Joel, me conta um pouquinho, eu conheci o seu pai, sua mãe Noé da Cunha É, Noé da Cunha, e essa mãe? Parecida a Simeone Cunha Eu dormi lá na casa dele Ai, que coisa boa eu estava na época fazendo campanha para deputado uhum. eu já tava sentado, né, de roda, e já estava sentado na cadeira de rodas do O Joel, fala mais um pouco. A cidade ali, como é que chama? É, é Cordeirópolis. Cordeirópolis. Inclusive o Fusco é placa de Cordeirópolis. Puxa! E tem outra novidade pro senhor, viu? Sim. Essa semana passada, faz... cheguei segunda-feira, eu fui nele lá no Belém do Pará. Nesse Fusca aí. Nesse Fusca? É. Fusca azul, bonito. É. Que ano que é? 1977. 77. Ô, ô, Joel, vamos falar mais um pouquinho do seu Ora, pai. Né? Irmãos do seu pai, quem eram? Samuel. Mais quem? Não, só o Samuel. irmãs? Também não tem. E da sua mãe? A minha mãe tem um punhado. A minha mãe tem um punhado. É. A minha mãe tem é, Maurício... Antônio, Sebastião, é, a Tia Nena que inclusive elas são gêmeas. Aí tem o Tio Zé que é o mais o mais velho. Né? E da onde que eles são? Na verdade todo mundo era de Cordeirópolis, mas na, eles moram todos em Campinas hoje. Mas o, o, o seu avô era de onde? Pai da sua mãe? O meu avô veio da Itália. Veio Estefano da Itália. Stefano Signoni. Stefano É, Signori. aí eles foram para o Paraná numa.. Trabalhava em cerâmica naquela época, né? Certo. Aí eu descobriu em Corderópolis uma cerâmica que antigamente fazia telha. Chamava cerâmica da Duda. Aí ele veio para conhecer a cerâmica e ficou. Aí nasceu aí a aí criou a família ali. A família. Que cidade são de, do Paraná que ele veio? Nossa, eu não consigo lembrar o nome agora. Esqueci o nome da cidade do Paraná. E o seu pai, de onde que ele veio? Ou meu seu pai avô? é de Curitiba também. O avô seu? É. Ele que é finarote? Fi, fi, fi, não, é fi, é. não o, o pai, o meu, meu avô paterno é Zumiro Garcia da Cunha. Ele... E da sua mãe, do seu da pai? Minha... Então, do meu é pai, do seu pai, paterno, é. né? Zumiro Garcia da Cunha e, e o seu nome italiano? Joel Simeone Cunha o Simeone é italiano, né? Simeone é. E por que que a, a, a loja sua lá de rodas tem o nome de... Finamore também é italiano Aí quem fundou a Finamore é Vicente Finamori Aí nós compramos a Finamore e ficou... O nome? Finamore Rosa, é isso não, não identificava ali. Agora, Joel, você conheceu o avô? O meu é. avô? É. Conheci, conheci, convivi com eles muitos anos, dois, paterno e materno. A avó materna eu não conheci, a avó materna eu não conheci, que ela morreu antes de eu nascer. Mas o avô eu convivi muitos anos com ele. Me fala aqui um pouquinho, como que você chegou em Franca? Franca é uma história comprida, porque... É, em 1976, quando eu tirei carta de motorista, que eu, é a minha paixão, aí eu envia... O que, que é isso que tá chegando aí? Arquivo pra tabacaria, não, eu não conheço. É. Opa, bom? Aqui. Bora, bora procurando alguém que quisesse esse tipo de lixeira de concreto aqui, uhum. e o senhor sabe quem faz ou quem fez o Essa lixeira eu comprei em Limeira há muitos ah, anos atrás. Tá. Aí ficou, eu até vendi ela um tempo, mas foi inviável, porque é muito longe, o preço foi muito caro. Ah, sabe? mas o senhor vendia dela? Eu vendia dela. Ah, tá. Mas ela vem de Limeira, então? <risos> ela é, ela é fabricada em Limeira. Ah, porque é difícil encontrar dessa aí, é. e as de ferro e ferro? É, tá. Essa aí, inclusive, já tentaram fazer, mas ela tem patente, sabe, aí da problema. Ah, e, e quem faz em Limeira também não, não, não... Olha, eu... Eu não lembro mais também o nome dela dessa tá, tá Eu tô filmando coisa. a história de vocês dois ah, aqui. É? Ah, vem cá. Eu, eu, eu vi, acertado agora, mais recente dessa daqui, é lá no... na, na rua... É, Rio Negro Solibões da Descida. Onde que tem, é, é, é, é atrás do shopping atrás do shopping, é, atrás do shopping. shopping. É. e tem um, um consultório médico lá tem vários médicos lá é, é, é, mais embaixo, não é muito lá perto do shopping não e tem dessa dessa coisa eu achei interessante também ah, é eu vêm lá eu não sei eu, eu sei que eu tem vi uma, uma instalada lá, lá mas instalado ah sim Bonito. Tá primeiro então? É, de eu tô conversando com o Joel, é. eu sou amigo dele há muitos anos. Devia ter mais ou menos uns 15 anos ou mais que a gente não se via, né, Joel? Vocês ah, ah, estão se mais. reencontrando agora? É. Ah, eu pensei que e, cês... eu sou, e eu sou daqui de Franca. Eu sei é de Franca Eu sou, inclusive, pela sua voz, eu tô lembrando da sua voz, não sei se é você, mas você fez uma entrevista com meu tio, o gera alfaiate lá da Uf, alfaiataria lá. Uns, umas duas ou três entrevistas. É, pela, pela... aula. Pela, vou isso, não. pela voz eu, tô, eu lembrei de você, que você fez oh. uma entrevista <risos> com ele. Rapaz, o seu tio, é seu tio aqui, né? Então é. você era, era muito ab... era o sobrinho do Paulo, Dentista. O Paulo é meu eu, meu pai. É. O, o, o Paulo? O Paulo é meu pai. Que trabalhou na Santa Casa. É. Uhum. Meu pai. Esse mundo é pequeno, hein? É. <risos> Esse mundo é pequeno. Eu gostava demais dele. É, Conversava ele muito. Cima e baixo. E Quando e... eu fui candidato a vereador, há trinta e tantos anos, eu vim <risos> deu um apoio lá. Tinha é. o Somanir, da época, é, também. Legal. É. Então você não sei é filho seu nome. Do, Ronaldo, Ronaldo Sattler. Eu comunico assim um pouco com a, a, a Paula. A Maria que é a Paula, eu sempre falo com ela também. Fala pra ela que você... Ah, é. Ontem eu falei com ela. Ô, rapaz, eu tirei umas histórias, que eu precisava ter tirado mais histórias. O tio dele que tá falando foi alfaiate, mas não foi alfaiate, ele foi um atleta, um nadador, é, depois é, que fazia, tempo, naquela né? época, né? É. E aí, aí eu tirei umas histórias bonitas dele, rapaz, é. que fica aí para família. Eu ia entrevistado meu pai. O seu pai, é, ele morreu novo, morreu né? com 62. 62 anos. É. E eu gostava de conversar com ele, ele sempre é, dava é, atenção para ter. Você é dentista também não? Não, eu trabalho no Fórum, lá no, na Projustiça Estadual, lá em cima, perto do Hospital do Coração. Perto do Hospital do Coração. É. Que bom. O seu nome é? Silvio. Silvio. E o Ricardo é meu irmão. Eu, eu fiz a entrevista com a sua tia, não me engano, que trabalhou na prefeitura ah, muito Regina tempo. Regina Selle. Regina Selle. Tem uma, tem uma entrevista dela lá. Ah, é. no, dela no, eu não conheço, no, no, eu já via a do, do Coloca tipo o isso. nome dela lá que você vai tá, encontrar. Tá bom? Esse canal, e até é bom a gente falar isso aqui, que você dá um apoio no sentido de ânimo pra gente. Ah, então tá. Eu comecei a resgatar histórias. É, legal. E eu tenho as histórias lindas aí, por exemplo, o Sou Peregrino Donato, do Magazine Luiza, 94 anos. Logo depois ele veio a falecer. Então Contando a, gente, a, história a dele. gente tem umas ideias e, e, e não põe em prática, de repente, a perde. ideia é, é, é, perde a oportunidade, né? É. É. E eu, te, eu tive. É. Capricho de registrar alguma, é. algumas não, mas é importante uh, isso. Doutor José, o Lancha Filho, Lancha. O, a é. história dele chegando é. em Franca. Você não está é. resgatando a história é. dele, não. É, é, é o Joel, <risos> o Joel muito amigo. É. Eu sou da eu sou presbiteriana é. e o pai dele, também a família dele, nós fizemos é. amizade quando ele trabalhava na, na, na rodoviária. É. E nessa época, em 80, eu criei uma filial da Casa da Bíblia lá na rodoviária, você é. lembra, Eduardo? Lembro. É. E lá eu fiquei, eu tinha uma livraria, que era pastor da, na, da presbiteriana ali, Monsenhor Rosa. Sim. Cê? Logo que eu sofri acidente, aí depois eu saí candidato, é vereador, e as pessoas falam assim, mas quem é esse cara aí que a gente nunca tinha visto Falar. Mas eu tinha um trabalho da igreja muito grande, a presbiteriana, aquele fundo da igreja que hoje é um prédiozinho lá, aquele ali o na... ser eleito? Fui eleito, ah, dois mandatos, eu, sou, eu é. sou constituinte municipal. É. Só que depois eu encerrei minha carreira política. É. Hoje eu cuido da minha neta. É legal. Eu tenho um, um filho que é médico, mora em Pirassununga? É, é. É. e agora a minha neta está no quarto ano de medicina já. Em legal. Araraquara. Legal. E Araraquara. Eu, e eu me concentrei, eu comecei um tempo. Daqui é... a pouco é alguém que está fazendo a sua história. É, a, ó, a, a minha história, é, é, olha bem, a opção que eu tive. Eu falei assim, eu vou fazer a minha história com os meus amigos, ah, as minhas legal, pessoas. É. Eu vou inserir. Por isso que eu estou falando. Amigos, a é... sua já está por consequência, já está lá. Já está tá aí. E, e eu aprendi isso com a minha mãe. É. Minha mãe contando as histórias dela, da uhum. luta. E eu comecei a gravar e ela achou bom, e ela falou assim, faça isso. Aí eu tinha que sair com ela, ela morreu com 90 anos, viajar 60 quilômetros só para tirar uma foto com a amiga dela, uhum. certo? Aí eu tirei muitas fotos, fiz muitas histórias bonitas lá na região. Aí Legal. eu passei a fazer esse negócio, depois Muito ela veio bom. a falecer. É, é bem importante fazer o registro, ah. porque hoje perde-se muita coisa, né? É. Hoje... Agora eu vou mais um pouquinho. É. Quando eu estava vereador, o Valdes apresentou o projeto de Valdes, Valdes Rodrigues. Eu era colega dele. É sobre a, a, a, a, o Museu da Imagem do Sol. Porque o museu, você não fica guardando peça não tem espaço, não hum. tem. É, e o pessoal carrega muito, né? É, some as peças. Tem, Franca tinha um museu muito grande, com muitas peças. Aí criou-se o um museu, a imagem e o, som, imagem do, e o som. gravar a voz e a, e a imagem. Você falou um negócio aqui que eu tenho observado muito isso, a sua capacidade. Cada pessoa tem um timbre de voz e quando você escuta a voz da pessoa, aquela foto, é, ouvido, né? aquele ali vai ressuscitar. Você pode ver a foto ali, você já fica emocionado. Você escutar a voz, o jeito, a maneira de falar. Eu lembrei, eu lembrei tipo, de você pela voz da entrevista. É, pela voz da entrevista. Isso aí é antigo, sabe? É. Aí eu fui ler da Bíblia, a gente fala do Jacó, né? Que queria enganar o pai, que estava cego. O pai falou assim: ó, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó, porque ele arranjou a pele para hum. né, receber a bênção. Lá no livro de Gênesis. Mas a voz, a voz nossa é impressionante, a gente gravava, a gente não está é aproveitando todo o potencial que isso aqui tem, de você fazer a história. Então eu comecei a fazer e comecei a guardar um banco de informações, assim, de, de dados, de vidas. E o meu canal, eu sempre coloco o nome completo da pessoa, porque você cair na internet, procurar alguém, ele vai procurar pelo nome hum. Aí já descobre Eu já tive é. alegrias grandes Por causa disso, de pessoas que encontraram Se interessar, padre... recentemente eu, Um amigo é. meu conseguiu é, Transformar um CDzinho Do meu pai, no jogar pro Youtube Se você digitar Paulo Gera lá Tem quatro videozinhos dele lá no Youtube No, no Youtube é, é, Isso é tão bom, não é? É verdade Eu Ele... estava hoje no Belório. Que eu fui lá no Velório, pensando que era hoje, foi ontem, o doutor José Cristiano. Ah, o Cristiano promotor. É, faleceu, foi sepultado ontem. É. Aí eu fui lá porque eu foi meu professor na faculdade de Direito. Hum. 84 que eu sou formado. Aí. Bem, senhora! Então tá bom, boa tarde. Eu estava lá, olha. Quanto de história está caminhando ali, essas pessoas vão falar, igual o Joel está falando aqui, do pai e do avô que conviveu com o avô dela, essas pessoas de 80, 90 anos, falando do avô, conta histórias lindas, preciosas que estão ali armazenadas. Eu estava lá com um pouquinho, conversei um pouquinho, o senhor chegou para mim e falou assim, eu estou conhecendo a sua avó, eu falei, por quê? O senhor gravou o meu pai, ele faleceu com 94 anos lá é, lá perto da, da Chico Júlio e tal. Aí eu lembrei do senhor Geraldo de Tirapuã, uma é. das primeiras... Né, ele falou assim, toda vez que a gente para reunião, a gente bota aquele vídeo para a gente ver a voz dele, o jeito dele falar. Mas ele está novo ainda para é. se contar a história dele. Né? Não, o Joel, Joel tem, tem muita história. Mas a gente não pode ficar esperando a pessoa perder o, é verdade, a capacidade. Ontem... Eu contei histórias, se você entrar no meu Face, Memórias e Vídeo... É Memórias dele. e... E vidas. Memórias e vidas. Só você colocar o, o nome lá, vai aparecer o coisa. Um senhor com, nove, com 101 anos, aqui de Claraval. Aí conversei trinta e tantos minutos com ele, que eu filmei desde 96. Aí ele, eu perguntei, "Eu senhor, José, o senhor sempre teve muita saúde para chegar e ele assim, não. Até os 60 anos eu tinha uma dor de cabeça tremenda. E aí ele contou a história dessa dor de cabeça e eu estava contando para o Daniel que trabalha lá. O Daniel riu e falou assim, falou o nome da dor de cabeça, Vai assim, ser eu também tenho, só que eu estou com 63 anos e a minha dor de cabeça ainda não foi embora. Mas a, a, a expectativa é que ela vai embora sim, sim. depois de um tempo. Aí eu pensei e falei assim, gente. Eu nunca tinha ouvido falar isso, que ele herdou essa dor de cabeça do pai, é. dele que tinha, e o pai morreu com 64 anos, e... ele com 71 anos, tem muita história boa. Entendi. Ô Silvio, foi muito bom te conhecer. Não, eu também... Eu te conhecia é. por voz, agora te conheço pessoalmente. Obrigado, um viu? Abraço, obrigado oh, a você. Foi, eu vou colocar isso aqui. Sabe é. o que? Eu faço é. desafio. Ah, tá tudo <risos> gravado. E eu desafiei, eu desafio as pessoas mais jovens Para fazerem isso. É. Eu perdi agora na morte daquela Laurinha, aquela menina. Zé, da menina. Eu conheci o senhor de Ribeirão Preto. Só um Oi, Carlinhos. O pai dele tem 94 anos. Oi, Carlinho Oi, Carlinhos. Hum. Menina que caiu do cavalo? É. Tô, ação, né? é uma pessoa que, lá de.. Foi o padrinho dela de batizado. Ixi, eu não comprei nada ainda. Aí eu falei pra ele gravar essa é, história é, do pai dele. É, posso te ligar daqui é. a pouco? Então tá bom. Tá, você tá dando entrevista aqui, ó. É mesmo, tá dando entrevista. Aqui, <risos> Ô Paulinho, Boa, é o tá Silvio, tá deixa eu de só de terminar. Tempo. Aí eu conversei com o senhor e ele. Falou assim, eu tenho uma filha em Londres, outros nos Estados Unidos, duas filhas. Quando elas vêm, eu levo para conversar com o meu pai, para ele contar a história. Eu falei assim, você grava? Eu disse, não, não grava. Rapaz, começa a gravar isso, tem é. muita história bonita. E você mesmo, volta seu pai dentro do carro e sai é, contando história e gravando essas é. histórias. Porque isso aí vai servir para os seus netos. Uhum. Né? E os bisnetos seus vão valorizar isso. É. Um abraço. Prazer, viu? Foi um prazer, obrigado. Prazer também. Se o senhor souber alguém que vende Você... a lixeira, <risos> Aí. Se não for lá no Ari, lá, procura na internet perfil. Perfil. É. perfil, perfil lixeira. Lembrei. Então tá bom. Um o abraço, é... filho do que Paulo mesmo. Gera. É. Eu gostava demais do de seu pai. Viu? É, todo mundo gostava dele, irmãozinho. É, Boa, bom. Então, obrigado. Boa ah, aula. Boa um abraço. Um abraço. O João, confesso, Ronaldo. Aí ó, contamos uma história bonita aqui Tá chegando agora do serviço? É. Né? Trabalhando muito? Graças a Deus. Você não importa de eu editar isso aqui, inserir essa história com o Silvio. Você reconhecia o Silvio? Zer, não, Silvio, Silvio. Não, não, não, não. Isso é bom, rapaz. A gente. Né? Não, não, não. O, o Joel, a hora eu quero voltar aqui. Tá. Ou se é, o senhor quiser passar na loja. Da loja hora, eu quero lá. Pra gente conversar. Pra gente conversar tá feito. Um abraço pra você. Um abraço, obrigado. Viu, e eu pastor? admiro você desde aquela época. Prazer em revê-lo. É. O Joel, vou só voltar aqui. E a chacra, que Não, eu fui lá um cacete já há muito é, tempo, é, né? É. Eu lembro, eu, toda vez que eu vou chupar mexerica boa, eu lembro daquela é, ó, laranja era lá. Muito boa lá. Na época, eu andava na época, tem é. 35 anos. Depois da vamos conversar mais, que você tá, não senhor. falou como que você chegou em Franca. Não, mas eu perguntei falar, com Vai ter o um outro vídeo, falou? Se Deus quiser Um abraço, um abraço. fiquei muito Prazer contente, mas muito contente meu Obrigado E valeu É recíproco Ó, eu... Oh, eu tava aqui filmando é, o é. canto de saiaço, de TV que vem é... alimentar das flores da. Essa foi é fonte plantou, ó e Já é falecido também morou com a gente aqui Valeu, valeu, valeu, Joel. Um abraço. Eu quero voltar aqui. Tá. Quantos filhos você tem? Eu tenho três. Três já. Três. Duas meninas. E quantos netos? Aí tem uma netinha de dois anos e está chegando um agora em agosto também. A Sofia e o Francisco que estão tá chegando agora. Parabéns, <risos> parabéns. Ó, oh, Deus abençoe. Amém. Além. feliz Grosuí, Avenida, perto da César. Estou filmando um tanto de passarinho aqui, você pode jogando fora dessa água. Gente. E outros passarinhos. Pernáculo e Maior. Eu não sei se eles cobraram. O frutinho ou a. Ah, deve ser o fruto, que aqui eu não já... sei. O alimento foi isso. Saiu um bando de rende. Eu fui filmar, agora e não aparece nenhum. Estou escondido do outro lado. Dia 9 de setembro, de novembro.